No papo de redação da semana, a gente vai tocar no assunto da escalada esportiva nas Olimpíadas, tanto no Brasil como em Portugal. Vamos falar sobre um financiamento coletivo de sobre mulheres no jornalismo esportivo e vamos dar dicas de vídeo tudo o que aconteceu nessas últimas semanas. Vamos nessa. Primeiramente, eu queria explicar esse ato que a gente teve nos lançamentos do Papo de Redação aqui no, no YouTube. A gente saiu de férias, a gente foi aproveitar um pouquinho, uns 15 dias, 20 dias, para a gente poder escalar um pouco, fazer um track, buscar mais conteúdo para ficar cada vez mais completo o que a gente disponibiliza todos os dias no site. A gente ficou 20 dias em Minas Gerais, a gente conheceu um lugar assim que para mim modificou totalmente, fez um reposicionamento do que era, que é o sítio do Rod. E lá, na minha opinião, é o melhor lugar e o lugar mais completo que tem para que você fique hospedado e consiga usufruir. Tanto a Serra do Cipó, que fica a 50 km dali, como a, <coughs> Gruta, da... Como a Gruta da Lapinha, que fica a 1 quilômetro, como a Lapa do Seu Antão, que fica a 8km dali. Ali, na minha opinião, fizeram um reposicionamento de marca muito bom, um ambiente 100% familiar, com uma nova filosofia, tem até cerveja artesanal para você usufruir no final do dia da escalada. Eu vou deixar o contato aqui embaixo para que vocês entrem lá, conheçam o lugar, está totalmente diferente do que era, Realmente foi uma revolução o que fizeram com, com o sítio do ROD e o lugar para dormir. Como a gente faz sempre os nossos vídeos, eu queria agradecer as mensagens deixadas tanto no site como nas outras redes sociais que a revista Blog de Escalada possui. Eu queria começar com o Madison Oliveira. Madison, muito obrigado pela sua mensagem. É, todo o comentário que a gente receber é bastante útil A gente está trabalhando duro Para que cada vez mais o conteúdo fique relevante Fique de qualidade Aproveitando a mensagem do Matos Eu queria deixar um recado para todo mundo Se você tem um conteúdo Se você quer sugerir alguma pauta que a gente discuta Tanto aqui no Youtube quanto no conteúdo do site Escreve, manda mensagem para a gente a gente vai correr atrás E a gente vai pesquisar e vai colocar Até mesmo crédito para você Agradecendo a sua sugestão A gente está esperando a sua sugestão porque você é que sabe o que é mais relevante. A gente, consegue, a gente tenta cobrir tudo, mas se você sugerir, a gente chega mais rápido e mais eficiente no conteúdo. É, queria agradecer também a mensagem do Marcelo da Rocha Lopes Marcelo, muito obrigado pela sua mensagem, a sua mensagem foi bem recebida aqui, todo mundo ficou emocionado a sua mensagem seguindo a sua sugestão, a gente sempre ignora os haters, a gente já tem uma política com eles, que a gente bloquear e silenciar eles, agradeço também a mensagem do Wesley Costa, Wesley, assim como eu disse pro Marcelo, a gente não se preocupa com as pessoas que querem só ofender hoje a gente tem 6 mil pôs a gente capricha bastante no nosso conteúdo e pessoas que deixam é, mensagens como a sua, mais deixa a gente animado para continuar contribuindo. Muito obrigado pela sua mensagem. Uma outra mensagem deixada para gente, dessa vez no Facebook, foi do Marcelo Lopes. Marcelo, muito obrigado pela sua mensagem. O Marcelo fez uma crítica em relação às ao, à qualidade dos textos nas traduções que a gente faz. A gente é, acredita que a gente precisa melhorar mesa. A gente está implementando um novo sistema, depois que a gente chegou das férias agora, a gente está implementando um novo sistema de revisão de texto e também de revisão de tradução. Eu já conversei com a pessoa que faz as traduções, a gente está comprometido em entregar uma qualidade de texto melhor, a gente entende que realmente é ruim, tanto para a nossa imagem, como para a pessoa que lê um texto mal trabalhado e etc. A gente não está sendo é, desleixado no texto, a gente simplesmente não estava fazendo bem o serviço que a gente devia fazer. A gente admite o erro, a gente aceita a sua crítica, muito obrigado por ela, Marcelo, a gente está correndo atrás para cada mês, cada vez mais, fazer um conteúdo relevante. Muito obrigado pela sua mensagem. Chegou ao nosso radar essa semana uma proposta de financiamento coletivo para um documentário sobre mulheres no jornalismo esportivo. A Amanda de Chapecó, ela é estudante de jornalismo, ela já é jornalista, ela está criando um financiamento coletivo, num site de financiamento coletivo, para ela arrecadar um dinheiro para que ela consiga fazer um documentário sobre mulheres da região dela, região sul do Brasil, no jornalismo esportivo. É muito importante é, fomentar a participação de todos os tipos de minorias no jornalismo esportivo, não somente das mulheres que elas estão conquistando o lugar delas a cada dia. É muito importante ter uma inclusão para ter várias é, óticas a respeito do jornalismo esportivo. Principalmente, para dar um exemplo, que na revista bola Escalada, 70% dos textos que existe no nosso site, são mulheres que escrevem. Mas eu queria agradecer pessoalmente para Cícia Carvalho, para Lili Ponte, para Ana Carolina Pontes, para Elizabeth DeMarco, para Viviane Durigon, para Natália DeMarco, que ela também é editora de conteúdo, para Luciana Moro, que fez bastante... É charge de qualidade, pra gente, todas vocês, todas essas mulheres fazem o blog de escalada chegar onde chegou e ter o alcance que ele tem agora. Muito obrigado, e eu vou deixar o link pro financiamento coletivo da Amanda de Chapecó sobre as mulheres no jornalismo esportivo. Vai lá e o montante que ela está pedindo não é muito grande. Você colabora para uma obra cinematográfica importante dentro da educação das pessoas e para a gente entender como é difícil para uma mulher trabalhar num ambiente tão masculino como o jornalismo esportivo. É, gostaria também agora de deixar umas sugestões de canais do YouTube que chegou no nosso radar nesse período que a gente voltou das férias. O primeiro canal que chegou no nosso nosso radar e a gente deu uma pesquisada nele e tudo é o canal da é o canal da Thaís o nome do canal é Cadê Thaís ele é um canal de viagem, ele é muito interessante, ele é muito espojado, ele é no formato de vlog, ou seja, ela vira para a câmera e fala sobre as impressões dela, sobre os pensamentos que ela tem e filosofias a respeito da vida. E hoje ela está na Tailândia mostrando coisas bem interessantes do lugar. Ele é um canal não somente de esporte outdoor, ele é mais para mochileiro. O que me chamou a atenção, além da qualidade desse cadê Thaís, é que o canal não é apelativo. Ela não usa foto para todo mundo ficar clicando, etc. E tal. Ele é muito bem construído, ele é muito bem estruturado e mostra uma visão bem interessante para quem quer começar a viajar para lugares no estilo mochilão. Fica a dica do canal Cadê a Thaís. Um outro canal que entrou no nosso radar essa semana é o canal Por Aí de Barraca. O canal ele é feito pelo casal da Raquel Martins, que ela é publicitária, e o Thiago Leles que ele é educador físico. Eles focam bastante. Na, na área de camping, tem bastante dica interessante é, desse canal, ele também não é apelativo, ele é bem instrutivo, ele é bem completo, pelo menos nos poucos vídeos que eles têm, eles não têm muitos assinantes, mas recomendo que começar a seguir canais desses, Assim, fortalece o conteúdo e fortalece a discussão de ideias e até mesmo para as marcas saberem onde que elas estão agradando e onde que elas não estão agradando nos produtos finais, para quem é campista, para quem é escalador e assim por diante. Fica a dica do canal por aí de barraca. Chegou no nosso radar essa semana uma reportagem especial que um jornal de Portugal fez sobre a realidade da escalada esportiva para a Olimpíada que tem no país. O é, um jornal abordou o tema de maneira bastante sobra, falou sobre o problema da representatividade que existe em Portugal, que existem duas entidades, uma que organiza campeonatos e a outra que é filiada ao IAA, e uma tem os escaladores, a outra tem a filiação ao IFSC o qual é o instituto responsável por organizar os campeonatos de escalada. E bastante briga está acontecendo e parece que, de acordo com as declarações do André Neres, que é o principal nome da escalada portuguesa no momento, a participação de atletas de Portugal no, na Olimpíada pode ficar comprometida por conta dessa briga, por conta dessa, dessa picuinha que existe entre as duas entidades. Eu achei interessante essa reportagem, até mesmo porque... É, toca num assunto bem parecido que existe aqui no Brasil. Existem duas entidades de uma liga independente. E existe a federação, a federação tem bastante representatividade, ou seja, ela tem, ela representa um volume muito grande de pessoas, enquanto essa liga independente, ela não tem o mesmo volume da outra, e que as duas direções estão trocando animosidades ao longo do tempo faz mais ou menos uns 3 anos. E no meio disso tudo estão os escaladores, que não sabem direito como vai ficar o futuro e como vai ficar a longevidade disso, porque está ficando nítido que não estou tomando partido de ninguém, eu acho que todo mundo deve brigar pelo que é seu e manter as opiniões a respeito daquilo que acredita, mas os escaladores estão ficando no meio disso tudo. Está é, bem nítido porque já saiu na grande mídia, já publicaram por aí várias reportagens a respeito desse problema que tem. A reportagem mais recente é de uma jornalista chamada Thaís que escreve, ela se preocupa, escreveu sobre isso. Ela se preocupou bastante com o formato do IFSC e menos sobre essa briga entre as federações. O Estadão já fez uma reportagem no final do ano passado a respeito disso, e foi uma reportagem bem interessante, bastante completa, falando sobre o interesse que as pessoas têm reais, tanto num dinheiro que porventura viria do governo, como em ganhar mais é, atletas para fazer parte, é interessante uma reportagem bem interessante. Eu acredito que as pessoas deveriam pensar também, principalmente não no Brasil, mas na América Latina inteira, sobre a realidade das chances. Qual a realidade real desses atletas que estão brigando por, por é, representatividade, por dinheiro do governo, por um monte de coisa? Qual a realidade dessas pessoas em relação a realmente participar da Olimpíada? Se você listar o nome dessas pessoas aqui na América do Sul, quem realmente tem chances, de Ipa Olimpíada, talvez, muito provavelmente, se tudo der certo, é a Valentina Aguado da Argentina. Fora ela, não há ninguém no nível dela para chegar a competir a nível muito alto no IFSC. Então, antes de ficar discutindo se vale para o IFSC, se não vale para o IFSC, a gente deveria formar uma nova geração de escaladores para que, no futuro, no futuro, com chances a ir a uma Olimpíada, ou com chances de chegar a uma final de campeonato mundial, ou de Copa do Mundo, de escalada, a gente pudesse sentar e discutir. Olha, agora que a gente tem um, um atleta, ou mulher, ou homem, na final do campeonato, vamos sentar e vamos ver como que a gente pode resolver isso. No momento, a preocupação em formar novos atletas parece estar em terceiro plano, nem em segundo plano tá. Então eu vou deixar o link das reportagens aqui embaixo, Leem, reflitam sobre isso, não fiquem tomando parte passionalmente, reflitam. O problema é não é somente de representatividade. A gente precisa criar uma nova geração para que venha e supere os limites da geração que está agora. A geração que está agora, por mais forte que ela seja, ela não tem chance de ir para uma final numa Copa do Mundo de Escalada. Que diria numa Olimpíada? Essas foram as principais notícias que entraram no radar essa semana. Muito obrigado pela sua atenção. Se você estiver gostando dos vídeos, é, dá um like daqui embaixo, ou mesmo pode dar dislike. É importante para a gente ter um feedback das pessoas que estão assistindo nossos vídeos. É, não deixe de assinar o canal e clicar no sininho para que você receba em tempo real, via e-mail, as notificações de quando a gente publica um vídeo. E se você quiser entrar em contato conosco, quiser trocar ideia com a gente, quiser até mesmo sugerir matéria, deixa a mensagem pra gente. A gente pode ser contactado. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Deixa uma mensagem para gente, é muito importante a sua opinião. Um abraço e até semana que vem.